Let's go yo I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing got a really bad habit. If it moves got gotta grab it, fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. Hey censuradas, hoje eu vou levar vocês em um pequeno tour pela segunda rua principal que você deve conhecer na Catânia que é aqui onde eu estou morando na Itália então vamos dar um passeio já comecei aqui por esse mega hotspot que já já conto pra vocês tudo sobre ele vamos lá Bom, hoje o nosso passeio começa aqui pela Via Crotiferi, que é a segunda principal rua daqui do centro de Catânia. Esse lugar que eu tô se chama Chiesa de San Giuliano, ou seja, Igreja de São Giuliano. E você pagando 4 euros você consegue conhecer toda a igreja, o lugar onde os cantores é, ficavam, que é um lugar um pouco mais alto, a sacristia e isso aqui que é o motivo de eu vir, né, gente, de eu ter vindo aqui. Olha só. Um hotspot, um mirante para você ver Catânia do alto. Eu amo mirante, né? Vocês sabem. Então, adorei. Achei super válido. Pagando esse valor de 4 euros, você tem direito a um guia Você ganha isso aqui para saber um pouquinho mais da igreja. É, tem guia em alguns idiomas. É, eu vou olhar se tem em português, porque eu tava ouvindo italiano para treinar. E é isso. Essa rua aqui tem outras igrejas também, é, conhecer alguma rua das igrejas. E perto dela também vai ter mais algumas coisas bem legais pra gente fazer, que eu tava super ansiosa. Então vamos que vamos, porque o dia tá cheio. E não se esqueçam de curtir o vídeo, tá gente? Porque pra ajudar esse canal a crescer mais ainda.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 I'm a straight killer, rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last Yeah, it's a new me, never gonna look back You're never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow when I move Gente, quando eu falei pra vocês que eu subi aqui por conta daquele mirante, eu tava muito enganada. Porque esse aqui é muito melhor. Depois dele, eu continuei subindo, subindo, e tinha mais escada, eu fui subindo e olha só onde cheguei. Tipo, de fato, na cúpula da igreja. Esse é o ponto mais alto da igreja. E a vista daqui é ainda melhor do que lá onde a gente tava. Meu Deus, valeu muito a pena esses 4 euros. Nossa, que dinheiro bem gasto. Olha isso! Incrível tá aqui, tipo, andando, rodando na cúpula sozinha. Amei. Tô amando esse passeio de hoje. E ele mal começou. Olha, dá pra ver o mar já, olha. Ali é o mar. Tá vendo? E deixa eu ver o vulcão pra mostrar pra vocês. Acho que vocês não vão conseguir ver de longe. Mas... Nem eu tô vendo ele. Deve ali atrás. Mas a gente vai lá outro dia e eu vou mostrar para vocês. Esse vulcão inclusive é ativo, tá gente? Mas eu vou lá. É muito interessante que eu tô andando aqui pela Via Crotifere tem esses áudios guiados aqui, olha. é só você colocar seu celular. Aqui é da rua, itinerário turístico-cultural, e ali é dessa igreja que a gente tá aqui. Eu não sei se eu vou visitar ela hoje, porque as igrejas, é, um ponto importante é que as igrejas aqui fecham pela tarde, quer dizer, algumas, né? Então, não sei quais vão estar tá abertas, mas vamos lá.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 Me. a slow burn like a disease. Just tell me that I can, and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that.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 Bom, Censuradas, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já tô gravando esse finalzinho em outro dia, fazendo outro passeio, que eu também vou trazer aqui no canal pra vocês. Então, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, deixarem o like, comentarem bastante, indicar esse vídeo para seus amigos que querem fazer intercâmbio ou que querem vir pra Itália é, fazer turismo mesmo. E é isso. Um beijão. Me contem aqui nos comentários o que mais vocês querem ver do intercâmbio e da Itália, tá bom? ¡Gracias